Fala galera, beleza? tô voltando aqui com mais um vídeo. Desta vez, galera, trazendo para vocês mais uma gameplay. Rapaziada, eu sei, eu sei que era pra trazer GTA, GTA Online aí, que deu Deu GTA aí no, na, na enquete lá, mano. Mas eu queria trazer esse jogo aqui, que é um jogo novo, um jogo que acabou de sair essa semana passada, eu acho. Mano, é o Multiverso, rapaziada. O Multiverso aqui, mano, tem vários que você usa jogar, tá ligado? Mano, tem competitivo, tem um versus um, que é jogar com teu amigo, tá ligado? Vamos jogar em equipe aqui, mano, vamos ver como é que é esse equipe. E rapaziada, o Multiverso tem vários de personagens, tá ligado? É, tá Brasil né mano, tem como não mano Tem, tem vários tipos de personagens, tem Super-Homem Só que eu tenho que liberar, tem o Finn, tem o Jake Tem o Lebron, o James do Basquete Tem o Pelanlonga, Longa, tem um monte de personagem aqui mano Tem o Batman também Só que eu tenho que liberar então Então, então eu não vou conseguir liberar agora Quando eu vou jogando aí, é, como eu vou jogando Eu vou pegar o Super-Homem, vou pegar o Super-Homem aqui Pra mim ele é o melhor tá é o mais de boa de jogar e mano, é muito da hora, é divertido, tá ligado? É tipo. Brawhalla, só que em vez de. Ah não, não botei um poder.. Ah, mano, não botei poderes. É tipo Brawl, só que multiverso do. Vários personagens, tá ligado? Tem até o. O nome daquele personagem ali, mano. Se vocês lembrarem aí, comenta aí pra mim. Mano, é muito da hora, velho. Joguei com meu amigo ontem, meu amigo que me mostrou. Eu achei que era pago, tá ligado? Esse. E vai sair mais personagens, né mano, eu, porque, o meu amigo falou que vai sair mais personagens Ah, e também tem o... Ah, esqueci o nome, o Salsicha do Scooby-Doo O jogo é novo, tá rapaziada, o jogo faz uma semana que saiu, então... Vai sair muita coisa ainda, tem muita coisa por vir ainda Demora muito pra carregar, isso que eu não gostei, mano Bora lá rapaziada, acabou caindo aqui, eu tive que com caramba É no, no... no estádio do... Vou ter que... Não tem poder ainda, mano Mano, tem que chegar até 10, rapaziada, até 10 ali. Pega, mãe. É? Tem um cara aqui. Ai, ai, ai. Mata o Taz, mata o Taz, mata o Pula, porra, pula! Vai vai. Aí, aí, aí, aí. Pega o fim, pega o fim, pega o fim, pega o fim. É muito bugado. Quer dizer, é bugado não, não consigo jogar direito, mano. Aí, caramba, pega o fim, pega o fim. caramba. Pega o, taz, pega, o taz. Ei, pega o Taz, pega o Taz, pega o Taz, pega o Taz, pega o Taz. Caramba, ai caramba, ai caramba. Boa, boa, porra, boa. Ai caralho. Não, morri. Já era. Já era, já era, morri. Eu não consegui voltar, mano. Ah, tu Taz, porra. Pega o Taz, mano, vai. O fim tá morrendo, o fim tá morrendo. Ai, caralho Ai caralho, é muito difícil, mano. Pega o tato, pega o tazo. Pula, porra, pula. Ah, mano, não quer pular. Mata, mata, mata, mata, já era. O fim já era, o fim já era, o fim já era. O fim já era, já era, o fim. Aí porra, matamos o fim já mano. Ai caramba, ai caramba, ai caramba. Pega, pega, porra, pega. Ai caralho. Ah não, não, não, não Calma, calma, calma, calma Calma, E aí, pula, pula Vou acabar morrendo, vou acabar morrendo, já era Pega o fim, pega o fim Ah, já era, mano, já era pra mim Já era pra mim Voltei, tô voltando, tô voltando Caramba Pega o Tato, pega o Tato, pega o Tato. Pega, pega o PIN. Ai caramba, o pegou é por trás, velho. Que mentira, mano. Aí, aí, mata, mata, mata, mata. Ah, mano, morri. Já era, mano, já era. Perdemos. Perdemos. Bom, rapaziada, vocês viram aí, mano, que é muito da hora. Eu nunca joguei esse competitivo assim, normal, tá ligado? Primeira vez. Com o poder é mais fácil, tá ligado? motor eu tô sem poder, como é que vai pra. Rapaz, eu... E rapaziada, se você estiver gostando do jogo, deixa o like aí. Vou escolher outro, outro personagem. Tem é que ser um amigo, sim. Diversão é aqui? Cara, me deu vontade de ver a hora de aventura. Tem poder, né, mano? Rapaz, vai ser Fim com o Tafim. Aí é foda. Dá uma zero pra eles, hein, mano? Zero pra eles, hein. Vou jogar com o Fim, vou ver como é que vai ser com o Fim. Pra cada areia, pra fica outra fim. Fica outra fim. Pra cada areia. Não sei que eu tô fazendo. Vai pai, bate, bate. Bate, bate. Bate, porra. Vou acabar morrendo aqui, mano. Devia ter pegado o super homem de novo. Ei, caramba, é caramba. Ei, caramba. Ai caramba, caramba. quebrou, quebrou, quebrou. É caramba, é caramba, é caramba. Cadê, cadê? Caramba. Já matei, já matei, já matei. Matar o Taz, vamos matar o Taz, vamos matar o Taz Caralho, gostei do, do, gostei do Fim Matar o Taz, matar o Taz, cadê o Taz? Pega o Taz, pega o Taz, pega o Taz, pega o Taz ai é, mano, morri? Caramba mano, morri como, velho? Pega o taz pega o taz. o taz, pega o taz, pega o Taz, pega o Taz Eu só vou no Taz, hein mano Ai caramba, o cara tá Taz, só ganharam Taz é muito ruim, mano Morreu Ah, o Fim morreu já, o Fim morreu morreu, morreu o Fim Morreu o fim, morreu o fim. Que dia é sim. Diversão é aqui. Caramba, muito foda, mano. Rapaziada, esse jogo tem pra PC e pra... PS4, tá ligado? Tem todo, pra todas as plataformas. E Xbox também. Mata, mata. Sobe, sobe, pô Sobe, sobe. Ah, morri. Eu morrendo. Pega o fim, pega o fim, pega o fim. fim. Já mudei de ideia de pegar quem, quem. E matei. Matei, matei, matei. e e matei o fim matei o fim e matei pega o tais pega o tais pega o tais pega o tais pega o tais pega o fim pega o, o tais pega o tais eita caramba aí peguei peguei caramba que massa Tô fissurado aqui mano What? não não não caramba mano que morre nessa parada era era Pera, caralho cara. cara, matei os dois aqui mano tirei os dois e porra vou ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, ganhamos, ganhamos, porra, ganhamos, bora, bora, caramba, gostei do fim, mano, o fim ele dá mais dano, mano, caramba, gostei, gostei, porra, rapaziada, eu vou, vou finalizar por aqui, mano, deu um a um, mas se vocês quiserem ir, como é um jogo novo, eu não vou fazer um jogo, um vídeo muito grande, mas dá um amo aí se vocês querem mais vídeos do Multiverso aí. Tem, eu vou tentar liberar mais personagem aí pra gente jogar mais. Tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui.